Olá pessoal, bem-vindos à unidade 5 Armazenando Informações. Esse é o tema 27 Noções de Backup. Backup significa, como a gente sabe, né, cópia de segurança. Então, o que seria uma cópia de segurança? Por exemplo, uh, eu estou aqui no meu computador desenvolvendo um trabalho. Geralmente, tem um CD, né, um pendrive, enfim, CD é uma mídia que a gente põe aqui né, no computador e ele grava. O pendrive é um dispositivozinho pequenininho, né, todo mundo conhece que você encaixa na porta USB, que é essa portazinha do computador aqui, né, e que você pode fazer uma cópia, uma HD externo também. Só que hoje em dia, com a questão de infecções, de vírus, e muita gente acaba perdendo as informações, a, o pessoal está evitando utilizar muito a questão do pendrive, do CD, enfim. O pessoal utiliza a nuvem. Então, assim, eu vou mostrar para vocês... né? É, como utilizar uma nuvem né, de forma prática A gente volta daqui a pouquinho E vamos discutir a respeito sobre backup e a importância dele Pronto pessoal, vamos lá então Vamos dar uma olhada aqui na nuvem Eu vou digitar Google Aqui já tem uma conta logada Eu vou clicar aqui nesses nove pontinhos Né e vou procurar o Drive pronto, aqui ficam os documentos geralmente dos meus alunos né, que eles guardam aqui esses documentos para inserir qualquer documento de fora no Drive é muito simples você tem um documento vamos supor um texto você pode chegar aqui não, e simplesmente arrastar tá? você arrasta para o drive ele já faz o upload o que upload ele envia tá? você pode também criar pastas no seu google drive para organizar suas informações eu vou criar uma pasta ppgci que é só um exemplo. Clique duplo abro a pasta e que eu posso criar documentos utilizando o Google, né? o próprio Google. Forms, desenhos, enfim, alguma série de tarefas que eles nos permitem, né? ele, ele nos permite utilizar. Se eu quiser utilizar o Google Drive, tem que lembrar que eu tenho um armazenamento de 15 GB. Né? Um armazenamento de 15 GB. Tá? lembrando que eu posso esvaziar a lixeira excluir alguns arquivos definitivamente 15 GB é o máximo ah, mas eu queria mais pronto, você pode adquirir né, um pacote mensal anual mensal é claro que é por mês R$ né? 6,99 200 GB R$ 9,99 e 2 TB 34 se for anual tem é uma economia é interessante dar uma olhada tá Agora, mas se eu não tenho essa conta, se eu tenho a conta do, do Outlook, ou do Live, né? ou do Hotmail, tudo bem, vamos lá então. Outlook. Ele vai carregar. Pede minha senha, eu digito minha senha. Eu não vou botar para gravar minha senha aqui, né? ele vai abrir. Né? E aí eu posso vir aqui ó, Nos nove pontinhos também Tem o Microsoft Word né? Abrir uma nova guia Tem o um PowerPoint Como eu falei para vocês né Bem simples Vou pegar um documento simples aqui Para ele abrir no Word para a gente poder ter uma ideia PowerPoint eu vou abrir uma apresentação nova, o Excel novo também, só para a gente ter ideia de como é a interface dele, né? Então, interface escura. Eu posso mudar para interface clara. Isso ocorre muito. Bem, está com a interface escura, né? está com algum probleminha no Office mas nada que desabona o trabalho da gente minha conta o powerpoint agora assim está com interface interface claro né? tem as interfaces o designer animado né? se você quiser fazer um no é um vídeo que tem por trás né? e aí você pode escrever o que você quiser e montar os slides de acordo com o vídeo né? a mesma coisa do powerpoint só que gratuito e tem o Excel, né? Que eu posso digitar. E ele salva automaticamente no Android. Ele dá a soma aí automática. Então, se eu botar 10 aqui, ele já calcula. Então, ele tem esses arquivos aqui, se, se você for perceber aqui no OneDrive que ele seria seu drive né, que são no máximo até 5 gigas Note que os arquivos ficaram aqui ó, 36 por mês, 1 TB ou 100 GB, 12 por mês, você vê o que, é que compensa mais para você Então aquela pasta de trabalho, que foi aquela planilha que eu fiz, está aqui Olha ela aqui, guardadinha, automática você pode trabalhar de forma colaborativa. Tem o, o cofre pessoal, né, que você digita a sua senha. Recebe o código e digita a sua senha. Para guardar informações mais sigilosas. A prestação do PowerPoint está aqui. E os outros documentos estão todos aqui guardados. Tá? Ele guarda foto, guarda inúmeras, inúmeras informações. Você pode guardar aqui. Também tem a lixeira para dar uma esvaziada. E você pode ter o um aplicativo... Né, para rodar ele offline né ele fica aqui no cantinho, essa parte aqui eu estou clicando ele apareceria aqui e você pode ter uma cópia na máquina como se fosse um HD virtual deixa eu ver se eu consigo acessar aqui algum HD virtual olha só, tem vários HDs virtuais aqui são todos virtuais, só que não estão ativos mas eu tenho a minha suíte on-drive ele pede o endereço de e-mail né? para configurar, você vai digitar e aqui apareceria tudo que está aqui. Só que ele faz uma cópia, né? Ele faz uma cópia, deixa eu botar em duas janelas, para vocês puderem ver. Ele faria uma cópia para a sua máquina, ou seja, você acessaria offline. Ele ficaria na sua máquina aqui, e tudo que você fizesse aqui, ele joga para cá. Ah, mas eu tenho um notebook e um PC, não tem problema. Ele pega daqui, joga para a nuvem, que aqui é a nuvem, e daqui ele joga para o outro PC. Então, a mesma coisa também seria o google drive, ele tem um software, um app né? que é aqui ó, uso o drive no computador e aí você baixa esse aplicativo, esse aplicativo fica na máquina e você pode utilizar à vontade ou até mesmo seu smartphone, né? seja android ou seja ios, apple store ou google play store. Bem pessoal, vamos ficando por aqui, vamos voltar para o estúdio e é isso, a questão da nuvem. Bem, pessoal, vocês viram essa gravação do Google Drive, como é que ele funciona, como ele se comporta, né? e viram também o OneDrive, os dois. Eu deixei os dois para ficar bem claro, e é muito fácil de copiar. Isso é trabalhar na nuvem. E quando eu quiser ter no meu computador, é só eu baixar e continuar trabalhando. Se eu estiver utilizando a conta Outlook, Hotmail, ou até mesmo Live, eu posso atrelar essa conta, né? se eu comprar a licença ou pagar de forma mensal essa licença né ao pacote office e aí eu posso salvar automaticamente tudo na nuvem e retomar quando eu quiser lembrando que você também pode utilizar a ferramenta online como você viu no vídeo né só que o word excel powerpoint e outro office ou os outros offices online eles têm algumas restrições tá e eu falei a vocês que ia explicar sobre a importância do backup por que fazer backup primeiro seus dados merecem ter essa cópia de segurança a informação copiada, guardada, sempre é bem-vinda. Contudo que seja sua. Não, você não pode fazer copy, por exemplo, de música. Você não pode fazer copy de, de, de vídeo e sair distribuindo pessoal, não. Backup é pessoal, é seu, é cópia de segurança. Segundo, é porque os computadores hoje em dia, né, computadores, celulares, podem ser infectados, né, tendo vírus, e aí pegam essas informações e você acaba perdendo essas informações. Por isso, sempre fazer... Backup. Até mesmo na sua agenda telefônica. Quantas vezes você salvou no chip, o chip queimou, ou você teve o celular roubado, Deus o livre guarde, mas isso pode ocorrer e você perde as informações ali presentes? É, os dispositivos, de forma natural, eles podem se estragar, com o tempo, acidente, derramei um líquido, ah, ou ele ficou enferrujado, queimou, então assim, eu posso perder um HD cheio de informações e se eu não tivesse a cópia de segurança já era. Né? Ah, as mídias físicas também você pode perder, por isso que eu gosto muito da nuvem, você pode ter um pendrive e ali você botar em algum, é, colocar em algum canto e não ter a cópia, você puxou tudo para o pendrive e não tem a cópia no seu computador e aí você perdeu. Então é bom sempre ter dois, três backups. É, é exagero? Não, é segurança. Tá? E a backup na nuvem, como você viu, dinamiza a vida da pessoa. Por quê? Porque você pode, na, de qualquer lugar do mundo, acessar sem precisar é, ter a mídia física presente. Matheus, mas esse backup é cópia de segurança. Então, assim, se eu pegar um pendrive, copiar uma música né, minha, de autoria minha, que eu estou trabalhando lá, fiz um trabalho danado, uma edição de vídeo que eu estou fazendo, e guardar esse backup, que é muita informação, em um pendrive eu fiz backup. Segundo alguns autores, tipo João Antônio, que é de informática para concurso, eu sou suspeito porque eu também sou professor de informática para concurso, né? Ele fala muito que backup é uma cópia de segurança, porém, né? em mídias diferentes. Ou seja, eu não posso pegar o HD e dividir em dois e dizer que eu fiz uma cópia, eu tenho que usar um pendrive. E esse pendrive ou essa mídia física tem que estar distante, longe da mídia original. Por quê? Vamos supor que eu tenha um pendrive, faça backup e guarde nesse armário. É uma cópia de segurança? É. Mas será que ela está em segurança? Vamos supor que a escola, de uma forma... Né, de um problema técnico, a sala de informática, pegue fogo. Perdi todas as informações. Por isso que a gente frisa tanto na nuvem. Porque a nuvem, né, eles têm cópias de segurança de suas informações. Ah, isso não pode gerar problema não. questão de vazar informações. Se tem, né, é, é, é esse problema de poder vazar informações. Mas quando você faz, fecha o contrato com eles... Nos termos de esclarecimento, eles deixam bem claro em relação a isso, né? Que vão preservar, vão guardar suas informações, não vão deixar ninguém pegar essas informações e eles fazem backups, né? Dos servidores todo santo dia, toda santa hora, para que você não perca informações. Eu tive um caso recente, né? Gravando esses vídeos, que eu acabei deletando um dos vídeos e aí solicitei a Google é, a restauração dos vídeos e eu consegui alguns vídeos serem restaurados. Então veja a importância da cópia de segurança do backup. Então, a gente vai ficando por aqui no tema número 28. A gente se encontra... ou, oh, Perdão, no tema 27. A gente se encontra no tema 28. Tchau, tchau.